Ok, um, dois, três, iniciando a nossa gravação. Uh, estamos de volta com a nossa série de aulas sobre autoconhecimento. E a gente tem na playlist do YouTube cinco aulas gravadas. Uh, falamos sobre alguns assuntos, como, por exemplo, a... Uh, o todo, né, uh, que é o criador primordial, falamos sobre a dualidade primordial, falamos sobre o ternário sagrado, que é uh, basicamente né, o, o, o, o triplo logos primordial, né, o, o centro, a unidade e a, a dualidade primordial. Então, o, o todo, o criador irradiando essa dualidade primeira, forma o triplo-logos primordial. Esse triplo-logos primordial ele vai ser refletido em um outro triplo-logos, né? em três outros aspectos que vão reger toda a criação, toda a manifestação, apresentando sempre uh, cada pilar do triplo-logos, Dois aspectos, um subjetivo e outro objetivo. É, nós não aprofundamos muito essa questão do triplo logos nesta série de aulas, tá? Não, não fizemos e não vamos fazer isso é, nessa série tá? É um assunto um pouco mais denso, demanda outros estudos para que ele seja, então, aprofundado. Então, a gente vai deixar ele em latência até o momento que a gente fizer outras séries de aulas é, sobre autoconhecimento, que, então, nos dê fundamentos e subsídios para entender o triplo logos, que não é um, um conhecimento muito simples, muito fácil de se assimilar. Né? Nós falamos sobre o ternário sagrado é, do homem que é a, o reflexo desse é, ternário sagrado primordial tribo Logos primordial. a gente falou do quaternário do homem e a gente que, que é a, a Constituição septenária do homem como os orientais concebem, e a gente falou também sobre como os gregos antigos concebiam o homem numa visão de três mundos, numa visão ternária, aí, obviamente, refletindo é, o logos primordial. Uh, bom, nós nos constituímos como uma escola espiritual e como uma casa de oração. É dessa forma... Que nós é, nos caracterizamos Que nós nos designamos Que nós nos chamamos Escola espiritual e casa de oração né? uh, Nós implementamos uma doutrina teológica de Umbanda Embora não tenhamos em nosso nome a designação Umbanda né? E com, como vocês que estão aqui é, comigo já sabem é, eu venho me afastando um pouco da, da questão do, da doutrina, da questão do, dogmática e da questão teológica. E no lugar desses dogmas, dessa doutrina, a gente vem implementando preceitos espiritualistas, es, é, é, é, é, preceitos que tendem para o naturalismo, tá? e a gente vem substituindo a teologia pela a filosofia escolástica. Então, nesse sentido, a gente tem duas orientações né, em nossa casa que, às vezes, elas entram em conflito, entram em choque. Né? Uma dessas orientações ela diz respeito à gnosis, que é um termo grego que significa conhecimento, que na nossa casa... É perpassada pela filosofia escolástica. Muitas vezes a como por exemplo na, na Rosa Cruz Áurea, ela vem é, perpassada por muitos preceitos é, cristãos, mas não cristãos no sentido do cristianismo hoje existente, do cristianismo moderno, mas do cristianismo é, primitivo, né, que era um cristianismo mais iniciático. Tá? Uh, a outra orientação nossa se relaciona, como eu já disse, com a teologia e com a doutrina de Umbanda. Então, é, mediante esse conflito aí que começa a tomar forma, começa a tomar força uh, aqui pra gente, né, os princípios filosóficos e os princípios teológicos, as doutrinas e os dogmas ligados à teologia, a gente opta por se afastar da teologia e priorizar a filosofia e a A Agnoses no sentido de, para nós, autoconhecimento e espiritualização, não no sentido da espiritualidade como é concebida na Umbanda. Né? Quando se fala a espiritualidade, é, é o conjunto de espíritos é, que estão comprometidos com a humanidade, que estão comprometidos com uh, o avanço da luz, do bem no mundo, né? e voltam para prestar algum auxílio à, à, à humanidade. Não é isso. A, a espiritualidade dentro da gnosis ela é basicamente a nossa capacidade de nós nos internalizarmos, ou seja, de nós nos voltarmos para nós mesmos, como se a gente virasse o nosso olho e olhasse para, para dentro de nós, né, esse é o exercício, né, olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer em nós a nossa natureza uh, dual, a nossa natureza manifestada, dualizada, ou seja, a gente é constituído por uma natureza material e uma natureza divina, ou seja, a gente é corpo e mente e espírito, energia. Matéria, natureza divina. Tá? Então, uma vez, é, é, é, é, o, priorizando a filosofia e a agnosis, né? nós estamos abrindo o caminho, a senda iniciática e constituindo, então, a nossa egrégora espiritual. A, com, constituindo esse, esse grupo, esse, esse laço, de energia, de força espiritual entre nós. Muito se fala em evoluir, muito se fala em evolução, mas, na realidade, pouco ou nada se entende a esse respeito. Se eu perguntasse para vocês aqui agora, o que em nós evolui? Vocês saberiam responder? Hã? Bom, essa pergunta, né, o que em nós evolui É uma pergunta muito fácil de ser respondida Para aqueles que já despertaram, já se despertaram para a sede espiritual No entanto, ela é muito difícil, muito complexa Para os que dormem no sono da ilusão, no sono da materialidade Há quem ache né, que é o nosso corpo que evolui. Outros irão dizer que é a nossa mente, e outros ainda vão crer, né? Crerão que é o nosso espírito que precisa de evolução. Só que nenhum desses aspectos podem evoluir, né? Tá? O nosso corpo ele pode ser treinado. E se ele for treinado, ele responderá a isso. Né? No entanto, ele jamais transcenderá a sua natureza material e falível. A nossa mente, né? mesmo sendo sutil, ela não evolui. Ela pode ser treinada para responder ou não responder a determinados padrões. Mas ela, como um ente manifestado e mortal, não é capaz de transcender a sua própria natureza. A mente e o corpo sabem que são perecíveis, que vão morrer, e por isso a mente e o corpo luta até o último suspiro do ser para, do ser não, melhor, até o último suspiro do existir, até o último suspiro do que é material para sobreviver. Noival Bartelo, Baitelo Júnior tem um, um texto muito interessante que ele diz o seguinte, uh, o corpo vai morrer ele sabe disso, mas ele luta incansavelmente para sobreviver. Tá? Só que essa sobrevivência jamais acontecerá para corpo e mente. Acontecerá apenas para uma coisa que navegou no corpo e na mente. O nosso eu verdadeiro, que é dotado de uma consciência. O nosso espírito, tá, que na filosofia e na gnosis, a gente chama de muitas formas diferentes. Tá? A gente chama de eu verdadeiro, eu superior, chama de centelha divina, entre outros nomes. Também o espírito não evolui. Sendo o espírito o sopro divino, ou a centelha divina, a unidade em nós, ela não pode ser concebida como algo imperfeita, que precisa evoluir. Ela simplesmente é, é perfeita, nunca nasce, o nosso eu verdadeiro nunca nasce, nunca morre. E por ser de natureza divina, ele simplesmente é. Não há nada que a gente faça que seja capaz de mudar o que somos em essência. O que nós podemos fazer na matéria é despertar a nossa consciência para o governo do Espírito sobre a matéria. Como que a gente faz isso? Elevando a nossa consciência. Aí está o evoluir. A consciência. Então é a consciência em nós que evolui e nada mais. Tá? A nossa consciência é o que precisa se despertar. Ela precisa despertar para a nossa real essência, para aquilo que somos verdadeiramente. Porque o corpo e, e a mente essa dualidade manifestada, ela é ilusória. A filosofia diz que aquilo que uma hora nasce e outra morre, numa hora aparece, surge para a manifestação, e na outra desaparece, não é verdadeiro. É ilusório. Aquilo que realmente é, jamais deixa de ser. Então, ao despertar, né? Para a nossa real essência, a consciência precisa ser nutrida de bons referenciais de virtude, de moral, de sabedoria. Tá? Porque é exatamente esses aspectos tá? que irão fazer com que a nossa consciência, por meio da mente, deixe de servir o corpo e a mente que são manifestados, que são passageiros, que são ilusórios e, então, se voltar para a centelha e servir a centelha, certo? Ao despertar, então, para a centelha divina, a nossa real essência, tá? Despertar para a nossa real essência, perguntas como de onde eu vim, para onde vou, por quê e para que eu estou aqui? Essas perguntas que parecem muito difíceis e a, a gente ignora, a gente é, é, é, passa pela vida sem fazer essas reflexões, né? elas deixam de ser complexas e elas passam a ser respondidas com muita tranquilidade. Tá? Nós viemos da unidade, nós viemos do todo. E é para ele que nós voltaremos um dia. Né? Nós viemos para a manifestação, para a criação, para que nós pudéssemos ser os olhos do todo na manifestação. Porque se o todo se manifestar, ele deixa de ser o todo, ele deixa de ser a unidade. A unidade é indivisível, não pode se dividir. É por isso que o todo irradia a dualidade primordial e é a dualidade primordial que projeta toda a manifestação. Tá? Então, nós somos os olhos do todo na manifestação. Tá? Por meio de nós, o todo toma consciência da sua própria criação. Tá? Então, nós viemos para tomar consciência da nossa natureza dual, matéria e energia, e por meio de práticas, das virtudes, viver todo o nosso potencial humano e elevar com isso a nossa consciência para o nosso eu verdadeiro. A filosofia diz que todos nascem homens mas muitos poucos morrerão seres humanos. Isso quer dizer que a maior parte dos seres que estão manifestados, dos seres, é, vou colocar entre aspas, humanos, que estão manifestados, eles passam a vida inteira e não despertam a consciência para servir a centelha, para o governo da centelha. Ou seja, eles utilizam todo o seu potencial para servir a matéria e não a energia. Né? Então, é, é, é, é como se... Ele é, vai ter que voltar novamente e novamente e novamente até que essa consciência se desperte. Né? É como se o, o todo fosse o pai e nós fôssemos os filhos que estamos brincando com o brinquedo existir. Em determinado momento, né, o, o brinquedo quebra e nós choramos, porque nós queremos brincar. O pai, consciente da nossa natureza ainda infantil, conserta o brinquedo e tristemente nos entrega para nós brincarmos de existir de novo. E isso vai continuar acontecendo até o momento em que nós olharmos para o brinquedo e não vermos mais sentido em brincar de existir. Ou seja, quando nós nos esgotarmos da existência como... A realização da natureza humana, da existência, do existir como realização da vida. É nesse momento que a nossa consciência despertará para a centelha e buscará conhecer a centelha, desvelar a centelha e fazer com que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa matéria, seja a expressão dessa centelha no mundo. Uma vida dedicada à existência, obviamente, não, jamais será capaz de realizar a nossa real natureza. Tá? que não é ligada à manifestação, que não é ligada ao existir, né? que não é ligada ao nosso corpo e à nossa mente. Né? A nossa real natureza é ligada à energia, é ligada à centelha, é ligada ao nosso eu verdadeiro. E ela, como eu já disse, não é ligada ao existir, é ligada ao ser. O ser nunca nasce, nunca morre, simplesmente o é. Ao nos tornarmos conscientes, ou seja, despertar a, a, a nossa consciência ali, quando a gente, bebezinho, consegue identificar que somos diferentes da, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, né? nós olhamos para nós, né? vemos, tocamos, sentimos. Então, nós nos apegamos a isso que vemos, a isso que tocamos a isso que sentimos, e nós nos apaixonamos por isso. Esse é o maior erro que nós podemos cometer, porque isso vai nos levar a acreditar que somos exatamente isso daqui, quando não somos. O que somos é maior, é mais inteligente que isso não está ligado ao mundo do sensível, ou seja, a esse mundo que nós compreendemos por meio dos sentidos. O que somos está ligado ao mundo inteligível, que só é possível compreender por meio das ideias, por meio da inteligência, por meio da nossa mente pura. Tudo na manifestação, tudo na criação, tudo que nos rodeia, nos rodeia converge para a matéria, para a materialidade, para corpo e mente. Infelizmente, existe pouco ou quase nada que possa subsidiar a iniciação a uma vida espiritual no que se refere. A manifestação, ao mundo do sensível. Normalmente, o ser que está imerso aí na materialidade, sequer consegue perceber que a sua consciência despertou. Né? Aqueles que, que têm a consciência desperta, normalmente não consegue perceber que a sua consciência se despertou e que ele se tornou um buscador, um buscador da verdade, um buscador da centelha. O principal sintoma de uma consciência desperta é uma insatisfação né, com a existência como realização da vida. Tá? Então, o simples fato de existir para o desperto, para o buscador, não lhe dá sentido, não lhe confere sentido à vida. Tá? Em outras palavras, o despertar da consciência pode e deve ser traduzido né, por um esgotamento do mundo, por um esgotamento do, do mundo e das suas vicissitudes né, que vai conduzir o ser a não se sentir pertencente, ou seja, o, o sujeito, o indivíduo, ele não desenvolve um sentimento de pertença com o seu tempo, com o seu mundo, com os seus. Né? Ele se sente inútil, ele se sente deslocado no tempo e no espaço, como se ele, às vezes, vivesse muito à frente do seu tempo, ou fosse muito retrógrado a ele. Tá? Tudo isso leva o ser a buscar uma rota de fuga da realidade. Tá? E essa rota de fuga, muitas vezes, pode levar né, o indivíduo aos vícios, ao crime, à materialidade. Tá? Pode levar a promiscuidade, além de poder ainda o indivíduo desenvolver doenças físicas e doenças mentais, né, que às vezes a medicina não consegue explicar. Normalmente, a medicina trata, no caso das, das doenças mentais, trata o efeito da doença mental, né, e pouco consegue é, fazer quando o assunto são as causas das doenças mentais. Tá? Por que, que isso acontece? Exatamente porque a causa está ligada a esse esgotamento tá, da existência como realização do ideal humano. Em alguns casos quando a pessoa se desperta, né, quando ela se torna um buscador, a própria centelha, dado o avanço moral do próprio ser, provê a, ao indivíduo, provê a ele, o buscador, o caminho para o desenvolvimento da vida espiritual. Tá? A filosofia nos ensina que quando nós entramos no fluxo da vida, a vida, a natureza, o universo nos fornece tudo aquilo que necessitamos para nos desenvolver. Tá? No entanto, é preciso que a gente tenha em mente que o caminho de um buscador não é um caminho fácil, não é um caminho óbvio. Tá? E que o caminho ele não existe, ele é construído somente se o buscador caminhar. Ele tem um esgotamento, ele está esgotado, ele precisa buscar. Né? Por isso que a gente chama uh, o desperto de buscador. Porque, normalmente, quando você sente esse esgotamento, você começa a procurar, a buscar um sentido para a vida. E a, a, a, as primeiras buscas sempre são buscas externas, né? E aí é onde é, é acionado o efeito manada, o espírito de manada. Hoje, uh, falei num vídeo né, uh, da série Pense Nisso sobre isso. Efeito manada é quando uh, um rebanho inteiro, um, um grupo inteiro de animais segue a um que é mais forte, do, do rebanho, ou quando esse mais forte corre em uma direção porque se espantou, toda a manada corre e segue ele atrás, mesmo que seja para um precipício. Né? Então, quando acontece esse despertar, buscamos no exterior, em coisas fora de nós, as respostas para, as respostas para nossas questões. Tá? E essas questões existenciais que nos levam ao esgotamento, tá? não são respondidas de um ponto de vista de fora, que a gente chama de exotópico, de fora. É, são respondidas dentro de nós. As respostas, as respostas estão dentro de nós, estão na centelha. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós, para alcançar essas respostas. Né? Então, muitas das vezes ligar o, o, o efeito manada é extremamente prejudicial, né? Um exemplo disso, né, eu tenho dito isso ultimamente nas minhas aulas, é a questão dos trans, né, que uh, vêm para a existência e se esgotam muito rapidamente. Um dos sintomas é não reconhecer o próprio corpo, né, Óbvio, ele já tem essa noção dentro dele, a centelha dele já desperta, está ali em latência, né? não se realiza, ele sabe que não se realiza com o corpo. E então ele começa a buscar é, respostas fora, e por falta de orientação adequado, a, adequada, ele é levado a acreditar que ele é alguém num corpo errado. Né? A natureza não comete erros. A natureza é perfeita. Só que, por meio de agenciamentos discursivos, por meio de narrativas, o indivíduo é levado a crer nisso. Né? E isso, óbvio, vai trazer consequências graves para o ser, para o indivíduo. Né? Aquele que fazer a cirurgia de troca de sexo, por exemplo, no outro dia ele vai se ver uma pessoa, a mesma pessoa, num corpo diferente, num corpo com um novo sexo, mas com as mesmas velhas questões existenciais que o conduziram até aquele momento. Né? Diz o poeta que o caminho não existe, o caminho é feito, ao caminhar, obviamente, tá? trilhar a senda da gnosis não é algo fácil. O despertar em si e por si é algo que imputa ao buscador um sofrimento. Tá? Por quê? Porque o buscador não se reconhece, tá? Ele não uh, se vê como a matéria, tá? Ele não se reconhece como sendo a matéria que ele toca, que ele sente, que ele vê. Ele sabe que ele não é isso. Ele sabe que ele é outra coisa. Porém, ele não consegue identificar o que vem a ser essa outra coisa. A nossa escola espiritual, que poderá futuramente por causa dos sentidos esvaziados que a palavra espírito possui hoje, tá? uh, a nossa escola tem por objetivo fornecer ao buscador preceitos para que ele possa se desenvolver na senda espiritual, na caminhada espiritual. Tá? São três os pilares básicos, tá? baseados no que diz a filósofa é, Helena Petrovna Blavatsky, que esses pilares, eles sustentam a nossa escola, e é o que todo buscador que deseja subir a montanha do eu, deverá compreender e disciplinarmente deverá desenvolver. Então, vamos a esses três pilares. O primeiro é a fraternidade universal, olhar a todos e a tudo como irmãos, né? pois a alma, a consciência não tem cor, não tem sexo, não tem raça, não tem religião, não tem classe social ou qualquer outro aspecto que a caracterize, que a classifique, que a distinga. Tá? Esse fundamento ele é de suma importância para qualquer buscador que se dispuser a trilhar a senda da gnosis e do desenvolvimento espiritual. Tá? Ambos não podem ser alcançados se o buscador não perceber a todos os seres na criação, na manifestação, como irmãos. Ou seja, se ele, o buscador, não se conectar a todos os seres na existência... Ele não poderá se desenvolver tá? na gnose, se desenvolver espiritualmente. O outro princípio, o outro pilar, estudo comparado, é essencial para que nós possamos então identificar os grandes tratados e deles extrair as verdades, tá? Sem o amparo da filosofia sem o amparo dos estudos, dos grandes filósofos, das grandes tradições, das culturas, das religiões, dos saberes que a humanidade acumulou ao longo das eras, tá? Sem a verdade, nenhum buscador será capaz de vencer as dualidades da criação e subir a pirâmide da civilização, tá? Rumo a unidade, para se unir, para se integrar à unidade. Terceiro pilar, desenvolvimento dos poderes latentes, que é a busca e a prática das virtudes como a realização da natureza humana. Todo e qualquer buscador deve desenvolver a prática das virtudes. Tá? São elas que farão com que a nossa consciência suba e se mantenha elevada. Não há outro meio, não tem como, tá? Trilhar a senda e desenvolver agnoses, se não for dessa forma. Ser virtuoso, ser moral, ser sábio, deve ser o objetivo principal de todo buscador. Sem essas características, não se pode, de forma alguma, se tornar pleno da natureza humana. Logo, não se pode se integrar ao todo. Para um simples ser na manifestação, para um indivíduo qualquer, um homem qualquer na manifestação, ou para um buscador que ainda não teve aí, do universo, o provimento de um mestre, tudo isso pode parecer, sim, muito complexo, muito difícil e talvez até impraticável, tá? É para isso que no passado existiram os grandes mestres de iniciação, pensa-se e afirma-se na filosofia que eles ainda existem, estão no meio de nós, só que eles... Pelo, pelo declínio moral da sociedade, e, eles se encontram em silêncio, né? E atualmente existem escolas espirituais e escolas gnósticas. Nesses locais é constituída uma egrégora, um, um, um círculo de energia que é capaz de alimentar o desejo do buscador que almeja se unir, se integrar à centelha, tá? O terceiro pilar básico que sustenta a nossa escola agnóstica, eu não estou utilizando aqui o termo escola espiritual, exatamente porque o termo espírito e espiritual se esvaziou de sentido muito na, na atualidade, principalmente dentro da Umbanda, né? Então, estou tratando aqui como escola agnóstica, tá? Então, o terceiro pilar que sustenta a nossa escola é o que é o desenvolvimento dos poderes latentes, ah, eu vou atirar raio com os olhos, eu vou poder voar, não, não é nada disso, né? Esses poderes latentes são exatamente as virtudes, né? a generosidade, a bondade, a justiça, né? é, que nos torna de, faz, de fato humanos. Então, é, esse pilar, ele está assentado, ele está alicerçado em três bases que são essenciais para que o buscador se desenvolva, tá? Então, vamos a esses três pilares. Primeiro, devoção. Nós devemos ter amor profundo pelo bem, pela busca da justiça, da verdade, da beleza e da harmonia, tá? Então, a gente precisa buscar essas virtudes, porque essas virtudes, elas estão ligadas à questão da pirâmide da civilização, a justiça, está ligada à política a virtude da política a verdade a virtude ligada à ciência a beleza ligada é a virtude ligada à arte e à harmonia tá é, ou bondade é a virtude ligada à religião né Aí você pode pensar ah mas eu não sou político então eu não vou é, ser um ente civilizado, Veja bem, você pode escolher qualquer uma dessas faces para subir. Tá? Quanto mais você ascender nessa face, mais você vai conseguir desenvolver as outras. Tá? Digamos que você escolheu a religião para subir, você vai desenvolver a bondade e a harmonia. Tá? É, é impossível que você se torne um religioso pleno, totalmente bom, pleno de bondade, se você não for político com seus irmãos, se você não for verdadeiro com seus irmãos, não precisa você fazer ciência. Né? Você exercendo a verdade com seus irmãos, você vai estar desenvolvendo esse outro lado né? da, da pirâmide civilizatória. Tá? Se você buscar o equilíbrio, a harmonia, você vai desenvolver algo relacionado à arte. Né? E assim você vai subindo, e quanto mais você sobe, mais você se conecta aos seus irmãos. Né? Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas separando as outras, como aconteceu agora por conta da política. Né? De um lado, bolsonaristas, os outros, o outro, lulistas. Eu vejo isso com muita tristeza, porque isso mostra que a sociedade não está subindo a pirâmide da civilização. Ela está descendo, e quando a gente desce, a gente decai em moral. Porque se a gente estivesse subindo, a gente estaria se conectando aos nossos irmãos. E essas características, elas não serviriam para separar, para nos separar. Elas existiriam, seriam percebidas, seriam respeitadas e seriam elementos que criariam um contraste para despertar da nossa consciência. Mas não seria um elemento, um fator de separação. Não seria um, algo que os tibetanos chamam de heresia da separatividade, que no fundo é o egoísmo. O egoísmo é o câncer que corrói a sociedade. Tá? Diz a filosofia que quando o Buda se elevou, tá? Todo, todos os seres na manifestação se elevaram um pouquinho, sentiram essa elevação do Buda. E aí o preceito, o princípio é o seguinte, quando um único ser se ilumina na manifestação, todos os outros são alcançados um pouquinho por essa luz. Mas quando um ser humano decai, moralmente, um pouquinho de nós cai junto. Percebe que nós, né, humanidades, humanidade, somos um grande corpo, que cada um de nós somos uma célula desse corpo. Temos que trabalhar conjuntamente com o mesmo objetivo de nos elevar. O que, é que acontece no nosso corpo quando uma célula deixa de trabalhar, de fazer, de cumprir a sua função e passa a se isolar de todo o resto e trabalhar sozinha? Vira um câncer e mata todas as outras células. Decaímos moralmente? Como decaímos? Exatamente por causa do egoísmo da heresia da separatividade. Ah. Tá? Essa condição de categorizar e de separar as pessoas por ideologia, por exemplo, depõe contra a nossa evolução. Enquanto alguns estão buscando a verdade, buscando a iluminação, buscando a elevação, as grandes massas que têm o espírito de manada ligado estão trabalhando contra. E o pouco que nós conseguimos, que nós, despertos, buscadores, conseguimos nos elevar, tá? decai, exatamente porque existem células nesse conjunto, nesse corpo chamado humanidade, que estão trabalhando em sentido contrário. O segundo item é a investigação. Então, nós devemos ser devotos, né? ter amor profundo pela busca da, da justiça, da verdade, da beleza e da bondade. Investigação é o segundo ponto. Buscar dentro da própria consciência, constantemente, dia e noite, os poderes latentes do Espírito e despertá-los, segu seguindo sempre as pegadas dos grandes homens que nos antecederam. Ou seja, Platão, Plotino, Aristóteles, é, é, é, é, Helena Petrovna Blavatsky, é, Marco Aurélio, uh, Epíteto e tantos outros. Né? Todos esses grandes seres humanos que nos deixaram Verdades profundas, verdadeiros manuais de bem viver devem ser levados em consideração, devem ser conhecidos por nós e nós devemos implementar as verdades que eles nos deixaram na nossa vida. Tá? Nós não precisamos descobrir do zero. Eles já viveram e deixaram para nós o caminho, a senda aberta. Basta nós trilharmos, tá? É... Se nós formos hoje construir um avião, nós não vamos começar os experimentos do zero. Né? Nós vamos consultar todo o conhecimento que a humanidade acumulou ao longo do tempo para isso. Então, as grandes escolas têm é, é, é, seus cursos de formação, então eu vou para o ITA, eu vou me formar em engenharia aeronáutica para poder construir um avião. Eu não vou fazer do zero. Então, como que se constrói um ser humano? Educando? Mas que tipo de educação? Só a educação da escola, só a educação acadêmica dá conta disso? A gente é a prova viva de que não dá. Né? Se nós estamos aqui, pleno domingão, né, tendo essa conversa, é porque já estamos despertos despertos, e já somos buscadores, estamos buscando algo que essa educação não, não, não nos deu. Né? Então, existem manuais de bem viver, de grandes sábios que nos antecederam, e nós precisamos, então, primeiramente, olhar para nós mesmos, buscar reconhecer dentro de nós a nossa essência, as nossas limitações, os nossos defeitos, as nossas qualidades, lembrando que para cada defeito há uma qualidade, defeitos e qualidades existem dentro de nós em potencial, quem é que se expressa aquilo que nós alimentarmos? Se eu só alimentar defeitos em mim, só defeitos se expressarão por meio do corpo e da mente, Cláudio se eu alimentar virtudes, qualidades, as qualidades se manifestarão, se expressarão. Serviço. Tá? Servir. Servir não no sentido pejorativo ou no sentido mais comum tá? que, que, que nos é trazido aí do período da escravidão. Né? o escravo era o servo, ele servia, tá? Não é nesse sentido. Serviço no sentido de político, de exercer a política na essência platônica, ou seja, de ser um fator de estabilização dos demais, de harmonia, de equilíbrio, de promover a harmonia, de promover o equilíbrio, primeiro em si. Não queira estabilizar e equilibrar os outros sem se equilibrar primeiro isso é sacrifício de tolo diz a Bíblia tá é tempo perdido né para usar novamente o, uma expressão bíblica uh, do que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo então tentar mudar o mundo sem mudar a si é tentar ganhar o mundo ganhar o mundo e perder a si Tá? Então, o buscador da verdade, tá? que é iluminado por ela, ele se compromete com a humanidade e ele sempre leva para ela as virtudes, a moral e a sabedoria, que é a condição para a realização da natureza humana. Até esse momento, então, tratamos de temas muito importantes para a filosofia e para a gnosis, e para o desenvolvimento da vida espiritual de todo e qualquer buscador. Tá? Isso aqui é algo muito comum tá? para os buscadores, para os filósofos. Já apresentamos nas aulas anteriores a nossa concepção de divino. Para nós, o termo que melhor define Deus é o todo. Então, às vezes, a gente usa Deus, mas quando a gente usa esse termo, a gente está se referindo a essa nossa concepção do todo. tá A palavra Deus remete a uma abstração filosófica teológica que foi apropriada tá por determinados segmentos religiosos e é utilizada de forma autoritária. Então, quando nós utilizamos a palavra Deus, não estamos utilizando nessa concepção autoritária de determinados segmentos religiosos. Preferimos sempre utilizar o termo o todo. Dessa forma, nós estamos englobando definições diversas de Deus, tá? Excluindo apenas essa definição autoritária, tá? De um Deus sem forma, um Deus... Onisciente, unipotente, que está ali olhando e interferindo o tempo todo na nossa vida, e por isso que a gente deve servir a ele, deve obedecer cegamente, né? Acreditando que esse ser transparente, que existe em algum lugar imaginário, vá nos punir caso nós não sejamos fiéis a eles, tá? É, nós, tá? temos uma definição de Deus como todo, tá? que é apenas uma energia. Deus como uma energia que preenche a tudo na existência. Porém, essa nossa definição, obviamente, não esvazia o potencial da unidade, do centro de toda manifestação. Temos a consciência... Isso é muito importante para nós, de que não existe um ou uma pléiade de seres, tá? um grupo de seres, sem forma, que sabem tudo, que podem tudo, e que estão em todos os lugares ao mesmo tempo, interferindo em nossas vidas. Tá? Muitos vão ter essa concepção de Deus, ou essa concepção de divino. Nós, Porém, não temos. Fazemos essa afirmação baseados, então, numa das faces da pirâmide da civilização, que é a ciência. Tá? Caso existissem tais seres né, que nós nos referimos anteriormente, tá? aí, transparentes, sem forma, que sabem de tudo, que podem tudo e que interferem em tudo, com toda certeza tá? que nos é muito acostumados, afirmar as coisas, né? A gente sempre busca a ciência para isso. Se esses seres existissem com o avanço da ciência e da tecnologia, ela já teria provado a existência deles, certo? Por que, então, que nós dizemos que há um Deus ou que há um todo? O que viria a ser esse todo? Bom, é necessário que a gente recorra à ciência e à teoria do Big Bang para nós entendermos. Essa teoria sugere que a origem do universo se deu a partir de uma expansão violenta de uma partícula que era muito densa e extremamente quente. Tá? Essa expansão não cessou desde o seu início. Tá? E isso pode ser comprovado porque as galáxias, segundo a ciência, continuam até hoje se afastando. Recorremos também à filosofia escolástica, que se apoia num princípio muito parecido ao da teoria do Big Bang, que é a concepção de que o universo é mental, de que o universo é o produto de uma mente que se expandiu de um centro energético unificado. Esse centro energético unificado, para nós é o todo, para nós é Deus. Segundo o Caibalion e a lei universal do mentalismo, o todo é mente e o universo é mental. Se o universo, para a ciência e para a filosofia, é originado de uma partícula que se expandiu e continua se expandindo, essa partícula é a mente. Essa partícula é o todo. Essa partícula é Deus. Como se trata então de uma energia, o todo, a mente criadora do universo, aí a gente tem isso como o criador primordial, tá? Nós denominamos isso além de Deus de todo, nós também chamamos de mana. O motivo para a utilização desse tema, desse termo, melhor dizendo, é, será explicado em aulas futuras. O todo ou mana, ele é a unidade, ele é o centro. Logo, ele não é manifestado. Se ele fosse manifestado, ou se em algum momento ele se manifestasse, ele deixaria de ser a unidade. Como ele não é manifestado, então o todo humana cria, mas não diretamente. Para atuar sobre a manifestação, o todo ele projeta uma dualidade primordial, ou seja, dois aspectos opostos do todo, que refletem o todo, que refletem a característica do todo. Tá? Esse é, é, essa dualidade primordial, ela pode ser compreendida como sendo uma irradiação dual, uma rea, irradiação dualizada do próprio todo, do humana. Por meio dessa irradiação, então, é que tudo o que há é manifestado no plano material. Plotino, que foi um importante filósofo de, de língua grega, afirma que o do todo é que surge o, surgem o intelecto e a alma, que, para nós, é a dualidade primordial. Essa dualidade, então, permite a manifestação do ser, do universo. Para nós, é a energia e a matéria, é o pai, é a mãe, né? é o espírito, é a matéria dos quais nós todos nós descendemos. Ligados a essa dualidade primordial, a gente tem o triplo logos primordial. Sobre isso, esse, esse palavrório todo, esse termo, nós não vamos discorrer agora. Nós precisamos, como eu disse no início, né, de ter algumas aulas, né, de aprofundar mais, é, provavelmente a gente vai fazer outras séries para poder aprofundar outras ideias para então a gente voltar a essa questão do triplo-logos. Cada constituinte, cada pilar do triplo-logos primordial, ele tem uma regência específica tá? e apresenta dois aspectos, sendo um subjetivo e um objetivo que irá refletir em toda a criação. O triplo logos primordial, ou ternário sagrado, é regido por grandes seres energéticos que canalizam para toda a manifestação as grandes leis universais, ou o Dharma e o Karma. Em momento oportuno, nós vamos falar sobre leis universais e Dharma e Karma. Segundo os orientais, a constituição básica do homem pode ser dividida em sete porções, em sete camadas. Tá? Daí o nome constituição septenária do homem, ou seja, constituição do homem em sete. Né? Essas frações são corpo heterofísico hetero ou etéreo físico, energético, emocional, mental concreto, mental puro, intuição e vontade. Os corpos etéreo físico energético, emocional, mental concreto, eles constituem o quaternário sagrado do homem. Esses corpos, eles são manifestados, ou seja, é, são exatamente isso que a gente olha, que a gente sente, que a gente percebe, né? a gente vê, a gente toca, sente e percebe. Tá? Então, isso faz parte do que a gente considera o mundo sensível, o mundo do sensível, o mundo que a gente pode compreender por meio dos sentidos. Como nós percebemos esses corpos por meio dos, desses sentidos, né, dois sentidos, normalmente nós nos apegamos a eles, desenvolvemos paixões, né, e isso, obviamente, implica em dor e sofrimento. Né? O envelhecimento, para muitas pessoas, é muito doloroso porque estão apegados, estão apaixonados pelo corpo jovem. E quando esse corpo começa a se deteriorar por causa do tempo, a pessoa sofre. Né? O Buda vai dizer que a, a, a dor e o sofrimento existem em função do apego e da paixão. Quase sempre, nossa mente se torna uma escrava desses corpos, satisfazendo os caprichos desses corpos. Prendendo, então, o homem na materialidade. E isso, obviamente, vai sufocar a centelha. Já os corpos mental puro, intuição e vontade, constituem em nós o ternário sagrado. É o reflexo do triplo logos primordial. Tá? Essas inteligências... É, é, divinas, essas inteligências superiores que estão refletidas, que estão contidas no nosso espírito o ternário é chamado também de ego de eu verdadeiro de centelha divina que necessita do nosso despertar, que necessita da evolução da nossa consciência para poder governar o nosso corpo e a nossa mente para finalizar, então, essa nossa revisão, a gente tem ainda a questão da constituição triádica do homem. A gente teve uma aula falando sobre isso, está aí na playlist, caso vocês queiram consultar depois. Os gregos, então, eles concebiam o homem como sendo composto por três partes. Né? Então, é por isso que a gente chama de constituição tripartite ou triádica do homem. Então, a gente tem, segundo esse pensamento, né, o homem apresentando três aspectos, três esferas, três mundos distintos. O mais básico, né, que é a, a base, é o que eles chamam de soma, tá, que pode ser traduzido como corpo físico. É, na constituição septenária, esse corpo né, mais básico corresponde aos corpos etéreo físico ou étero físico e energético. Tá? Uh, Muitas das vezes a gente Se depara com o termo, por exemplo Psicosomático Ah, isso é psicosomático uh, é, Esses termos né, Psico e somático Tem a ver com isso E com esse pensamento grego Psico porque se origina na psique Que é o, o mundo A esfera intermediária tá? E uh, somático que se refere à soma, que é o nosso aspecto mais básico, tá? Uh, o mundo intermediário, então, ele é chamado de psique, para nós, né, um, pra, um, um termo mais acessível, mente. Esse corpo, tá, ele tem como correspondente, na constituição septenária, os corpos emocional e o corpo mental concreto. Tá? Então, emocional, mental concreto, é que formam esse, esse corpo mental, tá? Essa, essa psique, tá? Ele é também conhecido pelos gregos como alma, tá? Esse conceito, ele vai sair e vai adentrar ao judaísmo, ali, uh, no evento do Novo Testamento, tá? E uh, vai... É, obviamente, desaguar no cristianismo moderno. O News, que é a parte superior, o terceiro corpo, é, é o corpo espiritual uh, do homem. Tá? Para nós, é, o espírito tem como correspondente da Constituição Septenária. O ternário superior, ou ternário sagrado, tá? Há, na filosofia, a noção de que se esses três corpos nossos não estiverem ali perfeitamente alinhados, tá? Nós não conseguimos viver a verdadeira natureza humana em plenitude. Ou seja, se a gente não tiver com o nosso, com o nosso espírito, tá? É, é, são. A nossa psique vai, consequentemente, adoecer, tá? Se o, nosso, se o nosso espírito não estiver bem cuidado, se a nossa vida espiritual não estiver bem cuidada, se a, a, o, o nosso corpo e a nossa mente não estiver expressando o que o nosso espírito é, a nossa psique vai adoecer e o nosso corpo vai somatizar essa doença da nossa psique que se origina no nosso espírito, tá? E assim, a gente chega ao final dessa nossa aula, que foi bem extensa, né? Uh, mas era preciso, então, é, fazer um resumão das nossas cinco aulas anteriores para que a gente pudesse seguir, né? Uh, adiante. Acho que o nosso, o nosso próximo ter... É, é, é... Tema é religiosidade versus espiritualidade. Essa nossa revisão, ela foi, obviamente, necessária em virtude do tempo que decorreu da nossa última aula de autoconhecimento até essa nossa retomada dessa, desse tema. Tá? É de extrema importância para que a gente possa prosseguir com ah, isso que a gente está chamando de introdução ao autoconhecimento, tá? E ela também é extremamente importante para que a gente possa continuar a implantação da nossa egrégora gnóstica, da nossa escola espiritual. Como eu digo sempre para vocês, o nosso objetivo né, não é desenvolver a magia, o nosso, a, a, a mítica, né, o mito religioso, mas sim desenvolver a mística agnosis, o conhecimento, que vai nos levar a transcender, a transmutar a nossa natureza material numa natureza espiritual, tá? Essa é a nossa finalidade. Então, até o momento, a Umbanda é para nós apenas o meio, não a finalidade, tá? A finalidade nossa é a mística é o desenvolvimento da vida espiritual. E, como eu disse para vocês, vida espiritual não no sentido corrente de espiritualidade dentro da religião. Tá, pessoal? É isso. Uh, eu abro agora para comentários ou perguntas, se vocês tiverem. Eliane. Claudio, você disse que sobre religião, mentiras, essas coisas. Na Umbanda, é, na Umbanda, tudo isso é mais cobrado para o filho devido ao desenvolvimento? Ou não? É, você pode repetir a pergunta? Eu não, eu não compreendi muito bem. Para nós, dentro né, da Umbanda, em desenvolvimento, cada filho. É, tratar é, situação de mentiras, é, tratar irmão diferente, por tipo assim, você descobriu uma mentira do irmão pra gente, é mais cobrado não. ou não? Depende muito, Eliane, depende muito, tá? Porque é, a gente precisa é, ter primeiramente em mente de que umbanda estamos falando, tá? Tá? Se estivermos falando da, da, da que nós implementamos na nossa casa, sim, a gente, a gente precisa ter um comprometimento com a verdade sempre, tá? A verdade, ela precisa ser uma constante. A gente precisa buscar constantemente a verdade, tá? Então, obviamente, que eu não vou é, coadunar com a mentira, tá? Mas, assim, a gente precisa ter um certo cuidado para não ficar olhando o irmão que está do lado, tá? Se ele está mentindo, tá? deixe-o mentir. Porque a mentira, ela vai aparecer assim como a verdade aparece para nós. Nós somos buscadores da, ver da, da verdade. E ela se revela para nós no momento em que estivermos preparados para ela. Assim a mentira também se revela. Tá? Então, se a mentira que o seu irmão está praticando não prejudica a você, deixe-o mentir. Tá? Agora, se ela prejudica a você, a sua caminhada espiritual, ou prejudica a egrégora espiritual, aí convém, munido de provas, né? é, tentar solucionar a questão. Tá? Tentar disciplinar a questão. Tá? mas se isso não implica no, no, numa negatividade para você né faça a sua parte faça o seu caminho porque a caminhada tá a senda ela é individual tá nós não buscamos como eu digo para vocês aqui né nós não buscamos a religião pela religião a religião ela é um meio para nós desenvolver, desenvolvermos a nossa senda, a nossa espiritualidade. Tá? Então, desenvolver a senda, desenvolver a espiritualidade, transcender, transmutar a nossa, a, nossa, a nossa natureza, transfigurar a nossa natureza, é algo individual. Nós nos alienamos no coletivo. A religião torna, sim as pessoas alienadas. Né? Basta olhar para o contexto religioso que nós vivemos. As pessoas querem as benesses da religião, mas não querem a responsabilidade, a disciplina, não querem olhar para si mesmo. Estou sofrendo nesse momento? Eu devo olhar para dentro de mim e procurar qual é a minha contribuição para que esse sofrimento se estabeleça. Na minha senda. Só que as pessoas não fazem isso. Elas buscam a religião para tentar se safar do sofrimento. Né? Amenizar os efeitos. E não sanar as causas. Né? Não adianta você pegar um comprimido, né? você pegar um comprimido para dor de cabeça... E você ficar olhando para ele, esperando que a dor passe. Você não precisa tomar para a dor passar? Sim. Se você ficar só falando o nome do, do, do medicamento, sedalgina, sedalgina, sedalgina, sedalgina, a dor de cabeça passa? Não passa. Né? Então, não é o efeito que você tem que atacar. É a causa que te faz sofrer. A causa que te negativa que tem que ser atacada. Né? Então, em primeiro lugar, o que devemos olhar? Né? A verdade deve ser uma busca constante em nossa vida. Segundo lugar, o caminho, a senda é trilhada individualmente. Cada um faz por si. Você não vai arrastar a ninguém. Nem mesmo a pessoa que você mais ama nesse mundo, você vai conseguir levar na senda com você. É você que... E você, ponto final, você e sua centelha, e mais ninguém. O caminho de subida do eu, de espiritualização, é individual, é solitário. O que a gente faz em uma escola gnóstica é constituir um laço energético de apoio. Somente isso. Se você sentar no caminho, a gente não vai poder fazer nada para você, você vai ficar sentado. Se você cair no caminho, você vai ficar prostrado no caminho se você não se levantar, porque nós, que estamos também trilhando, que fazemos parte da egrégora, não vamos voltar te dar a mão para levantar. Porque o caminho é individual, cada um faz o seu. Se você cair, você precisa se levantar. E você precisa entender o motivo pelo qual caiu. Eu tropecei, por que que eu tropecei? Eu estava desatento, me desequilibrei e caí. Então, vou prestar mais atenção agora na minha caminhada, vou levantar, vou sacudir a poeira, vou lavar os ferimentos, né? vou passar sal, vou passar vinagre, vou passar álcool, né? e vou caminhar, e vou prestar mais atenção agora no caminho, vou andar prestando atenção no caminho para que as pedras dele não me derrubem. Tá? Ponto importante na sua pergunta: que é o irmão está mentindo, essa mentira, o que ela implica na minha vida, na minha caminhada? Nada, siga seu caminho. Implica na minha caminhada, implica na egrégora, busque com provas, tá? Uma solução, tá? Nesse caso, o aconselhamento é o único caminho. Mas há um outro princípio filosófico que nos diz o seguinte, se alguém carrega pedras achando que é diamante, não adianta a gente ficar dizendo a ela que é pedra, que não é diamante o que ela está carregando. Ela precisa chegar por ela mesma à conclusão de que aquilo não é diamante, aquilo é pedra. E que ela precisa soltar aquilo. Tá? Então, a pessoa vai mentir até o momento que ela se dê conta de que essa mentira só prejudica a ela mesma, que é uma pedra que está atrapalhando a senda dela, a caminhada dela. Tá? Agora, se isso te prejudicar de alguma forma, né? por exemplo, a... atenta contra a sua moral essa mentira, né? traz negatividades para você. Aí é preciso né, sentar e, como buscadores que somos, tentar resolver a situação. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido é, responder a questão. Mais alguma questão, pessoal? Luciene, Célia, Hermelina. Não? Então eu vou encerrar a nossa aula, que ficou bem extensa, né? mas foi muito produtiva, uh, e faço isso agradecendo a vocês tá? pela oportunidade de sentar aqui e aprender um pouco mais sobre autoconhecimento, sobre gnose, sobre espiritualidade. É, isso é muito bom, aquece muito o meu coração, e esse é o único caminho para que nós conseguimos transfigurar né, a nossa natureza é, material numa natureza espiritual. E essa é uma busca minha. Né? Eu quero muito, eu almejo muito, sei que é um caminho muito difícil, sei que é um caminho de muitas provações, né? mas sem provas a gente, não, a gente não cresce, a gente não evolui. As provas, elas existem exatamente para nos ensinar a crescer. Meu muitíssimo obrigado, meu Aranawan a todas, e que a gente consiga sempre é, estar juntos, estar caminhando, é, subindo a montanha do eu, e uh, por meio dessa egrégora, desse laço de energia, desse laço de força, a gente alimente a nossa centelha, e que um dia... É, creio que não nessa existência, mas numa futura, nós consigamos atingir uh, o estágio da iluminação. Meu muitíssimo obrigado, meu beijo a todos. Aranaú